Os portões do inferno. E vamos complementar. Opa! E eu já vou trazer também uma mensagem do oráculo Carta do Jardim. Libra, a carta Os Portões do Inferno, fala de inconsciente, que é quando você toma atitudes que parecem justificáveis, mas que te fazem mal. Por quê? O inconsciente está te jogando a mesma situação várias vezes para você limpar essa situação atual. Mas, quando falta essa consciência, ao invés de limpar e de mudar essa situação, você vai abraçando mais ela, como algo que você acha que está escolhendo viver, mas que no fundo... Gera um desconforto muito grande. E a carta do diabo fala de algo que vem acontecendo e você não consegue enxergar como é a realidade dessa situação. Isso tem a ver com traumas, com algo que tem acontecido e você até acha que deixou para lá, que já esqueceu. Mas o inconsciente não deixa para lá. Ele mantém dentro de você essa energia. Até por achar que está te protegendo para que isso não aconteça de novo. E Rainha de Espadas é, vamos olhar para isso? Vamos analisar com detalhes? Olhar para a sua vida no geral e ver onde está pegando mais. Onde parece que está fluindo, que você tem o controle, mas não está dando certo. Porque tem algo te atrapalhando. E a carta do jardim? O corpo é um templo, a alma é um jardim. Somos um espaço sagrado onde habita algo muito precioso. Cultive os bons momentos, valorize as boas amizades e, principalmente, não permita ervas daninhas em seu jardim. Ou seja, entra no jardim da sua alma. E cuida dela com riqueza de detalhes. Verifique a terra, a água, o adubo. Seleciona as sementes que você vai plantar. Seja o jardineiro oficial do seu jardim. Não terceirize isso, tá bom? Gratidão.